eu sei muito bem que vocês pensam que o vídeo com mais dislikes do YouTube é o vídeo do YouTube Rewind de 2018. Com mais de 20 milhões de likes, meu Deus, é muita coisa. Mas isso eu falar pra vocês que, na verdade, mano, olha é só o plot twist. Esse aí, na verdade, é o top 4 vídeo mais odiado do YouTube. Pra vocês terem noção, o top 1 vídeo com mais dislike, a gente tem mais do que o dobro. Ou seja, mais do que 40 milhões de dislikes. Bem mais do que isso, na verdade. sim, cara, é possível, é verdade, eu não tô mentindo pra vocês. E eu vou mostrar tudo, obviamente, nesse vídeo. Pra vocês terem noção, cara tem até mesmo um brasileiro nessa lista. É meio curioso, cara. Mas vai fazer sentido, calma Antes a gente continuar o questionamento Bitcoin, Ethereum e etc Tu já viu histórias sobre criptomoedas mas tu não manja nada? É por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Ikeoption É bem fácil de entrar aqui na Ikeoption e se registrar então tu vai poder começar a tua primeira negociação E tem até mesmo um tutorial que te ensina como que funciona Ele mostra aqui os gráficos e é super interessante Porque realmente mostra tudo tintim por tintim Mas como eu já manjo, bora pular isso Eu escolhi aqui a opção Bitcoin sem, Mas tem um monte de possibilidade que tu pode escolher Então tu que sabe E aqui eu vou tentar prever se o gráfico da ação No caso aqui o Bitcoin, se vai subir ou Então tu vai botar o teu dinheiro É claro que existe um modo de treino Que tu usa uma conta com dinheiro de mentirinha Porque isso aqui, gente, não é brincadeira Tem que realmente estudar antes de começar, sabe? Tem pessoas que trabalham com isso, cara Mas realmente não é de graça Precisa de conhecimento, sabe? Eu botei aqui que o gráfico vai subir E tu consegue ver o teu dinheiro dando lucro Caso tu acerte a previsão Então caso vocês queiram começar a negociar E na né, E-Coption, pessoal, o link vai estar tá na descrição, tá bom? É isso e bora pro vídeo Eu acho que vocês podem estar se perguntando Como eu sei quais são os vídeos com mais dislikes do YouTube Sendo que o YouTube tirou os dislikes. Na verdade, essa resposta é muito simples E tem duas respostas, na verdade A primeira é que, na real, que desde que o primeiro dia que o YouTube tirou Os dislikes eu já baixei uma extensão Cara, pra conseguir ver, sabe? Porque eu acho que é realmente Muito importante até mesmo para nossa segurança Às vezes a gente tá vendo um tutorial, por exemplo Naquele tutorial o cara pode ter um vírus ou alguma coisa assim Então a gente tem que saber, cara, na minha opinião Realmente o número de dislikes Mas o segundo motivo do porquê eu sei é porque eu tô com uma lista Gigante aqui, gente, com 50 vídeos Mais odiados do YouTube inteiro, e como eu falei Eu me surpreendi muito quando o YouTube Wind não era O top 1, e sim, né, o top 4 do vocês lembram daquele vídeo pessoal do Arua quebrando a placa então? Mesmo ele tendo 2.8 milhões de dislikes, ele não tá nessa lista porque realmente tem muitos outros vídeos muito mais odiados mas se essa lista aqui fosse até o número 51 eu tenho certeza que ele estaria nela porque o top 50 é o vídeo mais odiado do YouTube também tem 2.8 milhões de dislikes, que no caso aqui é o trilha da Pequena Sereia o primeiro vídeo brasileiro que aparece nessa lista tá no top 47 e mano é a música Upa Cavalinho da Galinha Pintadinha tem mais de 3 milhões de dislikes, mano coitado que isso? Tu fica se Perguntando o motivo, e eu acho que não tem motivo Eu acho que é simplesmente porque esse vídeo aí, mano Tem 2 bilhões de visualizações Daí como tanta gente assistiu, sabe Naturalmente algumas pessoas não gostaram Ou será que tem tá alguma história por trás assim, cara Alguma polêmica, eu acho que não, mas eu também não sei É bem interessante que nessa lista aqui, realmente tem muito Canal infantil, por exemplo, de 50 Vídeos, manual isso aqui, 12 são Do canal Cocomelon, cara, que é o canal infantil Agora tu para pra pensar, mano, será que é o Cocomelon lá, tá ligando? É óbvio que Não, eles estão muito ricos, se alguém Quiser fazer meu vídeo ter 3 milhões de dislikes likes também, eu não me importo não, viu? Tem muito vídeo que tá nessa lista aqui, cara, que eu realmente não entendo o motivo, eu não tenho noção. Por exemplo, o trailer aqui, de Call of Duty, tem 4 milhões de dislikes, mano. Eu não sei porquê, sabe? Deve ter alguma história, tipo, o pessoal não gostou do jogo, alguma coisa, eu não sei. Se vocês souberem, por favor, comenta aí. E vamos ver então outro canal brasileiro nessa lista, cara. É muito legal ver brasileiro sendo odiado, né? Ou nem tanto. Você se lembra daquela música do Vitão e da Luísa Sonza? Por incrível que pareça, a gente, é o 22 segundo vídeo mais odiado do mundo inteiro. Uma curiosidade bem interessante é que o Despacito, uma música que também explodiu muito, tá 23º. E mais uma vez, eu não lembro de nenhuma treta, assim, nenhuma polêmica envolvendo o Despacito. Eu acho que é por conta que eles têm 8 bilhões de views, sabe? Como muita gente ouviu, então naturalmente 5 milhões de pessoas não gostaram, sei lá. Inclusive, a música Flores pessoal tem 6 milhões de dislikes e só 100 milhões de visualizações. Se a gente for fazer uma regra de 3 olha que loucura isso aqui, em comparação com o Despacito. Se a música Despacito fosse tão odiada quanto essa Flores, com 8 bilhões de visualizações, mano, eles teriam quase 400 milhões de dislikes. Então, pensando assim, eu acho que realmente, sabe, não teríamos uma polêmica com despacito, pelo menos eu acho. É só a vontade de clicar no botão. Top 20 é um vídeo do PewDiePie chamado Esse Vídeo Pode Pegar 1 milhão de dislikes. Sim, pegou bem mais do que 1 milhão, o cara pegou 6 milhões. Top 18 é mais uma música, então vamos pular logo, pessoal, pro Top 10. Porque agora vai começar a ficar bem interessante, eu acho. Na verdade, o Top 10 é o YouTube Rewind de 2019, que foi aquele que o YouTube só fez uma lista assim dos Top 10 vídeos mais vistos, sabe? Não pegou mais dislikes do que do ano anterior, mas mesmo assim pegou muito, né? 10 milhões. O Top 9, só pra variar um pouquinho, é uma música do Cocomelo. E olha que loucura aqui. Top 8 também, pessoal, mais uma música infantil só que do canal Lolo Kids. Eu não conhecia esse canal, mas meu Deus. O Top 7 é bem interessante que, na verdade, é um trailer de um filme. Eu realmente não lembrava de um filme tão odiado assim, cara, pra ter 14 milhões de dislikes. Mas eu realmente não conhecia o filme porque ele se chama Sedak 12, Sadak 12 na verdade. Eu nunca ouvi falar disso, mano. Tem um monte de comentário falando, assim, do dislikes. Tipo o que aconteceu no vídeo da Aruan. Então esse trailer aí, de certa forma, foi realmente um evento, sabe? Todo mundo se reunindo pra odiar uma coisa. Eu sei que isso é muito horrível, né? Porque não é uma coisa legal, mas até que é bem legal participar desses eventos, né? Top 6, eu tenho certeza mesmo que vocês conhecem, meu Deus, cara, até hoje em dia ele é muito odiado. Quem diria, né? Baby to Justin Bieber. O clipe da música, cara, assistindo tantos anos depois, continua muito cringe. Mas não é tão ruim se a gente for parar pra pensar. Hoje em dia a gente ouve coisas muito piores. Mas mesmo assim, 14 milhões de dislikes. Top 5, só pra avaliar, mano, uma canção infantil. Baby Shark. E aí o negócio já aumenta muito, na verdade, praticamente 18 milhões de dislikes, meu Deus, em uma musiquinha de criança. É sacanagem, né? Mas também 15 em Porta. Então agora a gente chega no top 4 Que eu sei que vocês já sabem qual que é porque Vocês estão bem ansiosos aí. YouTube Rewind de 2018. Bora ver finalmente O top 3, top 2 e top 1 O terceiro vídeo com mais dislikes do YouTube é na verdade Um vídeo curto, um vídeo short. Que doideira né? O YouTube short lançou tá há pouquinho tempo E mesmo assim esse vídeo aqui, cara, não consegui falar o nome dele Porque tá em árabe. Tem 25 Milhões de dislikes cara, 25 Que doideira. E na verdade eu não entendo o motivo Até que um videozinho bom de assistir, é sério eu Fiquei assistindo várias vezes. É simplesmente Uma trending assim de botar as coisas na água Descobrir o que tem dentro, sabe? Só que é aquela coisa, é totalmente forçado, cara, e é provavelmente combinado. Eu não sei. Eu não entendo porque tem tantos dislikes, mas ao mesmo tempo eu entendo, sabe? É uma coisinha muito fútil. O segundo lugar, é quase liderando o pessoal top 2. Acreditem, é mais um YouTube Shorts, e esse aqui tem quase 30 milhões de dislikes. Lembrando que esses vídeos, pessoal, e esse short, sabe que eu tô falando, estão sempre recebendo muito dislikes. Porque, sei lá, são muito odiados. Então, quando o David estiver editando aqui, cara, pode ser que seja até mesmo com mais, tá ligado? Mas 30 milhões, ainda assim, mano, é muito loucura. Mais uma vez, os shorts. Tá numa língua que realmente não tem como entender E esse aqui eu realmente não entendi É basicamente uma historiazinha assim De um casal que foi comprar sorvete Mas o cara recebeu uma ligação e saiu correndo Só que certamente ele tava com dinheiro Então pra compensar ali, cara, porque a mulher não tinha dinheiro pra pagar Eu acho que ela ficou gritando o nome da sorveteria, mano Sei lá, sem entender o idioma É isso que eu presumo E o vídeo realmente muito bom, né, cara? Toma aí, parabéns 30 milhões de dislikes. Eu já falei tantas vezes a palavra dislike mano Que tá perdendo sentido pra mim, sabe? Eu vou começar a falar, sei lá, mano, negativo Não joinha não gostei. É, na verdade chamo de não gostei, né? E agora a gente vai chegando no top 1, cara, o rei O vídeo mais odiado do mundo. Que a cada Segundo, na verdade, se torna mais odiado A gente tá falando de um vídeo do canal Lucas e Marcos Uma coisa interessante é que geralmente as pessoas que Consomem o YouTube, assim, realmente odiaram muito Tube Shorts. Geralmente porque as pessoas Acreditam que, sei lá, cara, YouTube Shorts consome A mente das pessoas. E o YouTube pode ser muito Melhor do que isso. Do top 1 ao top 3 Vídeos mais odiados do YouTube atualmente. Todos São vídeos curtos, inclusive o top 1. Eu fico pensando Se também isso não é uma crítica aos shorts não aos vídeos específicos, sabe? Mas eu acho que não. Mas agora, o famoso pasme, pessoal. Esse vídeo aí, o mais odiado de todos, não tem 40 milhões de likes. Não tem 50? Cara, tem muito mais. 54 milhões de pessoas, cara, resolveram clicar no botãozinho ali. Inicialmente, eu não entendi muito bem o motivo, sabe? Mas depois eu compreendi muito bem. Sabe? É um daqueles vídeos de pegadinha falsa que a gente já viu um trilhão de vezes. E nossa, mano, como tem vídeo de coisa falsa no YouTube, né? Porque realmente as pessoas simplesmente não fazem uma pegadinha? Será que é difícil trollar alguém, mano? Basicamente, o cara tava dormindo ali com a namorada no meio da piscina. O outro vai Lá e fura o colchão de ar, muito conveniente O mais engraçado é que eles já tinham pelo menos Outros dois vídeos, cara, onde eles furam também colchões De ar na piscina, ou seja, eles botam A família inteira, cara, pra dormir num colchão ali no meio Da piscina, e eles vão lá e furam e ficam gravando É um ciclo que fica se repetindo E eles ficam famosos, a loja que vende Colchão de ar, cara, deve ser muito feliz com essa gente Mas no geral, sinceramente, é a mesma coisa Dos outros shorts, não tem um grande motivo Assim, cara, pra ter tantos dislikes, sabe Diferente dos vídeos que geralmente tem uma história Por trás, cara, é uma coisa muito mais interessante É realmente um evento, aqui não Mano, o pessoal dá dislike, arrasta pra cima e acabou Sabe? Mas agora eu pensei numa coisa muito Legal, cara, imagina a gente tentar entrar nessa lista E eu não sei se você sabe, mas o vídeo com mais comentários Do YouTube Brasil, cara, é do meu canal aqui, Utopia E agora eu pensei, será que a gente consegue ter Os shorts com mais dislikes, gente, do YouTube Brasil Inteiro? Ou seja, eu vou postar um YouTube shorts Nesse exato momento aqui, onde eu quero que tu Entre lá, mano, e simplesmente dê dislike Também, obviamente, assiste até o final E comenta pro short ser mais recomendado, tá bom? Imagina se viraliza e a gente passa, sei lá, mano Do clipe do Flores lá, tem mais de 20 Milhões de negativos. Falei negativos agora. Sei lá, mas só entrar nessa lista, cara, no top 50 já seria muito incrível. Passa lá e bora bater essa meta. Até a próxima aí, tchau!